Quem joga CSGO sabe, o mapa da Vertigo nada mais é do que um prédio em obras. Porém, algumas áreas, alguns andares são inacessíveis. A Valve não deixa, por exemplo, que você se jogue aqui para acessar esse andarzinho aqui de baixo. Ou será que deixa? Felipe, se liga agora nisso que eu vou fazer. Presta atenção. Agora você vai ficar maluco. Ai, oh. Caraca, mano. Eu acho que o pai tá bem. É, isso não foi tão legal mesmo. Né? Tem pra. Mano, isso é onde tem. Cuidado com a sua esquerda, Felipe. Sua direita, só direita. Aqui, aqui, aqui, aqui. Um... Outra posição que a Valve nunca nos permitiu acesso. É ali, naquelas vigas, penduradas, por um pindaste, juro. Subir ali seria muito interessante. Pena que não tem como. Ou será que tem? Vou jogar na poção dos sonhos, cara. Quem nunca jogou vertigo. E que jogar aqui. Oh. Oh, tome! Agora eu vou fazer um parkour. Uh! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Vertigo do CSGO, um mapa que eu nem gosto tanto, mas agora, com o andar de baixo acessível e várias outras posições não permitidas anteriormente, eu tô realmente muito empolgado para jogar esse mapa aqui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 Então vamos lá rapaziada, ó De verdade, essa é a melhor vertigo da história do CSGO Eu já vou começar aqui realizando um sonho Que é jogar nessa posição, mano Olha que forte, cara Só que ninguém tá vindo rampa aqui Eu já vou fazer um avanço, tá? Ou será que eu tenho que tomar o bomba? não sei Eu vou tentar marotar pro bomba aqui, ó O Netinho matou um aqui já Cara, que vontade de cair aqui Lindo. Nossa, o helicóptero incomoda, mano Que barulho é essa? Ó, entrou no bomba. Tá, que? fechou. Ah. Tá, fechou, relaxa. Vou ganhar esse round aqui pra nós. Ah, Ou se vou, 97. Precisava de mais uma kill, tá ligado? Ai. 97. Mentira do caramba, é essa de 97. Sai fora! É o HS mais inútil da vida então. Deixa eu ir mail esse round, tem um pixel meio que é da hora, Felipe, ó, confia. O elevador é aberto, ó. Você pega os caras do meio aqui numa... Tá ligado? <risos> aí, ó. Aí, que que é isso? aí. Tanguei então, lá. Relaxa que eu caio aqui, viz. De... Já acho. um pouco. Então, cai aí, é zico, cai aí, Nossa, mas esse cara já entrou lá no bom. Vai perder de quatro, tá? Vai, vai que você ganha, Felipe. Plantando, rapaziada. Plantando. Não tem mais, Felipe. Acho que é o Costa. Acho que é Costa. Eu iria direto. Tem muito tempo ainda, amigão. Falei que tem muito tempo, pai. Linda, maravilha. Dropa uma aí, Felipe. Boa pai. Caraca, meu pai amado, vai que eu tô <risos> quebra aí, ferrou Felipe. Agora fodeu, filha da p agora ficou. Calma aí, vamos ficar aqui mesmo. Aqui, aqui, aqui. ah não, aqui é CT. Relaxa, ah, não. pode deixar, pode deixar. Aí, pior. mano. Eu morri. Então. Meu Deus, que ótimo! É Tô menos 99, menos 96. Oh, oh, oh! Firmezinha, então, mano. menos 99. Mano, quer tentar, Felipe? 2x2? Calma aí, 2x2 e 1 pra 99. Calma aí que eu quero ver como que eu vou sair. Ai! Ele tá um pra onde? É B. É B, B, B, B. Linda. Tem kit? Esse eu não sei gostar, não. Esqueci de comprar. Clica aí, pode clicar. Beleza. Resolvido, resolvido, resolvido. Vou uh! ver na próxima. Beleza. Foi eu, foi mal. Beleza. Cara, essa posição aqui, se pai, é a melhor que tem, mano. De verdade. Eu acho que essa posição é a mais forte que existe. Uh! Segura essa B que a A é minha. Segura a B que a A é minha. A ali em cima, Verdade. Ah, meio menos 81. Tá, qual o andar do meio? Oh, oh, oh. O Fim até agora não entendeu. Linda. Perfeita. É só o lobo agora, hein? Aqui, ó Oh, oh. oh. <risos> <risos> Maluco, velho. <A> <risos> sonhos. Um ônibus aí nesse mapa, certo? Olha, tá? tem A. Mano, os caras até agora não entenderam de onde eu tô, de onde eu tô jogando, velho. Isso aí é B, pai, cuidado com os nomes. Ah, é porque tá trocado, velho. Ah, é? É. Ai, deixaram o Flippy! Ai, o Flippy, me Tá aí, tá aí, tá aí na rampa, rampa. Linda. Hora de trocar de posição, velho. Relaxa. Subi, Não, mas sim tentou muito, amigo. É, eu tentei muito, né? Oxe, vai até o um fim ainda. Mas acho que eles devem estar espertos já. Olha lá! Toma! pinou. Olha o Tio Filipão, que eles podem te escutar. Tá meadão, tá aí por baixo. Ainda, maravilha Vou jogar na poção dos sonhos, cara Quem nunca jogou vertigo Tem que jogar aqui oh. Oh. Tome Agora eu vou fazer um parkour Ah, não Perfeita, Felipe Que movimentação, mas Aí, Fê, perigo de seguir, Aqui? Vamos dar Tem um. Ai. Tem um em cima foda, e um embaixo, cara. Não tem como falar as posições, uma tá poxa. ligado? Não, não existe. Vai uma boa aí. Vou até bomba. Cara, agora eu vou meter o louco. Na real, não. Vou pescar meio aqui. Porque o bipolar é uma mudança de humor muito violenta. Vou fazer o básico o básico do CS, ó. Vale a vontade de pegar aqui. Ah, mano, o que, que é isso? Tinha atrás de nós. Os sons confundem demais, mano. Que é Felipe, se liga agora nisso que eu vou fazer. Presta atenção. Agora você vai ficar maluco. Ai, caraca, mano. Eu acho que o pai tá bem. É, isso não foi tão legal mesmo. Né? Tem pra. Mano, isso onde tem? Cuidado com a sua esquerda, Felipe. Sua direita, só direita. Aqui, aqui, aqui, aqui. Peguei um. Ai, que, que é isso? Ainda caiu um do lado aqui. Não entendi nada, mano. não ganha, não ganha, não ganha, não ganha. Vou inventar uma nova também. Quer dizer, vou tentar voltar pro pixel original Ai, eu ia voltar pro pixel original vamos, vamos, vamos, vamos, céu aqui Vamos jogar Nossa, forte no céu Linda Maravilha Ferrou, parça Ferrou, parça Ai, quase que eu peguei com a faca na mão, cara. Ruim demais. Valeu. Eu tenho uma K. Boa. Estão jogando demais. Um né? vivo, hein, guys. Esse é Boa. Ai. Beleza. Tá suando. Não ah. Tá, acho que ele não me viu, mano. É B, B, B. Confia que é B. Ah, o cara tá no. Planta no A, planta no A. Enchi ah, Meu Deus, só um burro. Ué, tem um na nossa base. Vai direto aí nessa porra. Acabou. Acabou, é isso, pai. Isso, Acabou, pai. Acabou, pai. Galera, ó, vou passar aqui a cal, ó. Vou passar a cal. Eles vão querer inventar algo, tá ligado? Vamos fazer o básico. o xizinho B, padrão. Não sei a pádre, não. Padrão, como assim? O B. B. Uxe, B. Ai, mano. Que que esse cara tá fazendo aqui, cara? Tem alguém perto? Meu Deus, mano. Susto! Maravilha. Cara, será que tem como cair aqui nesse lugar? Cuidado, velho! Tu vai tomar no olho da jaca, velho. Ah, ai, mano, agora eu fiquei preso num lugar, cara. Como que eu vou sair daqui, Felipe? <risos> ah, não, mano. Não tem como sair daqui, velho. Ah, mano. Então, esse andar ficou. Ficou fake, mano. Então, e agora? O que eu faço? Não tem como sair daqui, galera. Acabou, mano. É minha vida é Ai! Então, passei ileso do fogo. Ô, Zog, arrebenta aí como pôr minha aula pra tu entrar. Não, não, não, não. Mita não. não. Cara. Deixa Mais <risos> em cima. Ele tá marotinho. Eu vou. Toma aí que eu acho que eu tô bem. Os caras estão fazendo barulho pra caceta, velho. calma, calma, Tira a cara. Oi. Vou fazer uma kill aqui. Tem isso em mim aqui Tira a cara, tira a cara Ainda. Tá comigo, tá comigo Linda Nossa, vamos, vamos, vamos, central Se der errado, a gente tem algum outro cara Deixa isso não aqui Aham vai. vai Não, não, não, não Ó, ó, você é louco Isso daí Meu pai amado Vai Do primeiro, Tá Vai Que é um corrupto, que é petista, safado, envolvido com corrupção lá no PT Você que é um corrupto, rapaz Corrupção é a cabeça da minha pomba Meu Deus, meu Deus Wallace. Tá ligado, cara Pô, fui espado na cara dura, mano Dá uma cá, Felipe, eu resolvi esse round, confia Vou Não vou tentar, vou matar Eita, calma aí Não sou de fazer, sou de falar Meio esse fogo aqui tá um pouco incômodo. Tá, tá avançando pra direita, tá avançando pra direita. Tá, tá calma aí, ah, dá uma bongada. Virei, abre e virei pra direita. Sério, sério, você vai defender aí. Tá mesmo, confio. Ah, tá, mano, você tá entendendo, parceiro. Ai, aqui! Aqui, tem um aqui! Matei! Favor, você, calma tá, aí! Ó, sobe aqui, ó. Putz, grila. Tá vivo, tá aqui. Tá, tá, tá, tá. Ué, B também. Tá, Acho que é do pai Vou fazer um plant bem efetuado aqui Mano, aqui ele não me acha, guys Cadê a bomba? Cadê a bomba? Aqui, tá aqui, lindo Oh, oh, oh, oh, oh Fofuxo, mano Caraca, hein, cara Lindo fake Ui, ui. <risos> Caraca. Oh, eu ia fazer uma jogada muito top, mano. Eu ia cair nas costas dele dando facada já. Mano, diferente o mapa, viu, rapaziada? Bem diferente. Curti, curti.